Bem-vindos meus queridos amigos novamente à Taverna, hoje eu vou trazer um novo mod para vocês chamado Winter Sun, ele adiciona divindades no jogo como já tem, mas agora a gente vai trabalhar para essas divindades para que a gente tenha alguns benefícios dessas divindades, bora para o vídeo que eu vou explicar mais sobre esse mod. Meus queridos amigos, o inter é um dos mods mais legais que eu já baixei para Skyrim. Quando você inicia a sua partida de Skyrim com mod adicionado, já logo de cara você vai ver essa tela aqui falando sobre religião. E aí o jogo vai te fazer algumas opções aqui, algumas sugestões de divindades, você não é obrigado a escolher nenhum de começo. Mas essas sugestões vão ser feitas de acordo com a raça do seu personagem. Mas, por exemplo, se eu escolher o Magnus aqui nessa opção, ele fala um pouco sobre essa entidade. Então, o arquiteto da criação, Magnus deixou o sol e assim vai. Seguidor, feitiços custam menos mágicas, mas magia só regenera quando você ora. Eu vou explicar um pouco mais quando você. Vem aqui, gente, nos, nas suas magias, você vai ver que você tem aqui... Você vai ver aqui que você tem uma nova magia chamada Rezar. Ela é tipo um, um, como se fosse um grito, gente. Você aciona, ela é ativada no, bot, no mesmo botão onde você dá os Shouts, né? E aí você usa isso para poder rezar para sua divindade. Quando você vem aqui na sua lista de efeitos ativos, você vai encontrar... O que, que você tem que fazer e o que, que você ganha por estar seguindo aquela divindade. Então, por exemplo, pratique magia com sucesso enquanto ora, proteja o olho de Magnus, crie itens encantados. Então, quando você fizer isso, o seu favor com a sua divindade ele vai crescendo. Quando você atingir 100% desse favor com a divindade, você vai ganhar um novo poder. Outra, outro ponto aqui, quando você já tá seguindo essa divindade, é algum tipo de efeito que ele vai te dar. Por exemplo, magia não se regenera, mas orar reabastece rapidamente a magia. Custa 75% a menos. Então, vou fazer um teste aqui para vocês verem. Tá vendo, ó? Tô usando aqui, ó. Tá gastando a magia bem menos do que o normal, né, gente? A verdade é essa. Se você for observar, ó muito menos do que o, o, o normal. Só que ela não vai se regenerar. Como que regenera nesse caso para quem é seguidor dessa divindade? É só orar. Se eu orar você tem que tirar e se você orar a sua magia está re restabelecida. Então assim, vão ter gente nesse mod aqui mais de 50 divindades diferentes. Então, tem, tem divindade para tudo. E, incluindo também os príncipes daédricos, eles estão inclusos nesse mod aqui. Então, quem queria seguir aí, por exemplo, o, o Sanguine o outro príncipe daédrico, cara, muito legal. Vou mostrar para vocês como é que ficou o efeito do Sanguine, Que legal. Bom, pessoal, esse local aqui é onde é o mapa para você achar a devoção ao sanguíneo é um pouco mais difícil de achar mas tá aí para vocês no mapa e nesse barril aí quando você ativa ele você começa a seguir o sanguíneo então aí ó tem todos os princípios tudo que você tem que fazer tá e eu vou mostrar para vocês qual que é o poder que ele ganha quando você passa a seguir o sanguíneo agora vocês podem observar que a gente vai conseguir o poder de devoção do sanguíneo. Então você está com mais de 100% de favor, né, de devoção para a sua divindade, e ele vai te dar um poder. Para você ver o efeito, é só você vir aqui nos poderes ativos do seu personagem, na última opção das magias, e você vai achar lá um, uma coisa escrita assim, devoção pela sua santidade, no caso que vai estar tá, devoto de sanguíneo. No poder do sanguíneo, durante as batalhas, se você apertar o botão de rezar, que é o botão dos gritos, e o rezar estiver ativado, as pessoas começam a dançar durante 20 segundos, gente. É muito legal. Vamos aqui pra cima, que tem mais outros personagens aqui. Aí vocês vão ver que coisa interessante, cara, que é o poder do sanguíneo. Você tá na luta, tá de boa, todo mundo achando que tá tudo certo então eu vou apertar o botão da oração ontem galera <risos> cara é muito legal e aí aí vocês estão se perguntando mas eu posso usar isso quantas vezes eu quiser não não pode quando você vem aqui em poderes ativos você vem na devoção do sanguíneo Vamos arrumar aqui ver, ó? devoto ah eu perdi o poder porque já, já diminuiu por, por menos de 100% a minha devoção. Então pronto, já terminou o, o poder. Cada, cada vez que eu uso, se eu não me engano, são 5% da minha devoção gastos para que eu possa acionar esse poder. E é mais do que o suficiente, gente. Com uma breve rezadinha aqui, ó. agora que já estou sem inimigos, se eu, aí, ó, já peguei o poder, tá vendo? Você pode vir aqui também, gente. Ó, você vem aqui no, no na configuração do mod. Eu para para eu poder trazer esse vídeo para vocês, o que que eu fiz? É, eu desativei aqui, ó, a questão das quests, porque quando você vai ser um devoto dos príncipes da Helicus, normalmente eles vão te dar uma quest que é bem legal, vale a pena fazer para você poder ser devoto dele. E outra coisa, você pode também desativar as questões raciais. Por exemplo, Talos, quem quer seguir Talos não pode ser elfo, porque um dos princípios de Talos é de que os elfos, você tem que matar elfo. Outro ponto interessante que vocês podem trabalhar aqui é a questão de quanto que você ganha quando você reza. Então, o corpo padrão é vezes um. E tem também a perda durante o tempo você pode deixar adicionado eu desativei exatamente para ter uma facilidade maior para eu conseguir conseguir os poderes das divindades para trazer para vocês e mostrar como que fica Bom, e agora, da próxima vez que você for fazer uma bagulcinha em White Run as coisas vão ficar um pouco mais interessantes né por assim dizer então vamos aqui juntar o máximo de pessoas possível para a gente poder criar a nossa rave em Skyrim Vem aqui, galera. Todo mundo pertinho. Vamos fazer inimigos à vontade. Um. Oh, galera. Bora dançar. Só não pegou nessa bacana aqui que tá atrapalhando. É muito legal, gente. Achei muito legal essa divindade aqui. Mas lembrando, né, gente? Tudo vai dar interpretação que você quer dar ao seu personagem. Então se você não, não, não quer ter um personagem, até o Miamidraeda minha tava dançando aí, se você quer ter um personagem, vamos dizer assim, do mal, né, entre aspas, né, então você vai seguir alguns príncipes da Éricos ali e fica bem legal. Bom pessoal, agora eu vou dar um outro exemplo de outra divindade que a gente pode encontrar são 50 divindades diferentes que a gente tem nesse monte. Então aqui debaixo da água você tem um santuário afundado aqui. Mas como que a gente faz para achar isso? Infelizmente, pessoal, o jeito é você é, buscar isso na internet. É a forma mais fácil de você descobrir a localização dos 50 locais. Se vocês acharem que é prudente, se vocês querem eu posso aí estudar e fazer para vocês um vídeo mostrando todas as 50 localizações. Tem muito santuário que é escondido, gente, e aí complica um pouco para achar. que eu vou fazer minha oração aqui, só para poder pegar a devoção dessa nova divindade. Eu já tinha feito muitas orações antes, aqui vamos ver qual o poder que a gente ganhou. Aqui, ó, Devoto Hermaeus er Mora ore para aumentar permanentemente uma habilidade a sua escolha em um nível, custa 5%, então aqui ó se você, vou levantar quando eu for orar de novo, eu posso gastar tá vendo essa bolinha aqui na frente, ó, deixa eu pôr em primeira pessoa, você aperta o E, e aí eu posso escolher, vamos supor, eu quero uma habilidade de ladrão, eu aumento essa habilidade do jeito que eu quiser por exemplo, furtividade, pronto ganhei um, um por um, um nívelzinho de, dessa habilidade cada vez que eu uso isso você vai gastando ali o favor né E aí você vai perdendo o, o, o percentual lá passou para três, até você ficar menos de 100 mais uma vez só para vocês verem como funciona e gente vou falar para vocês tem uma quantidade assim praticamente infinita de novidades Nesse novo mod aqui. Então eu tô aqui no, no Santuário de Azura também. Nossa cara, tem cada poder legal. Muito interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa nova novidade de mod. Que traz muita imersão para Skyrim. Não se esqueça de se inscrever no canal. para ficar por dentro de cada novidade de mods. Que podem sair para o nosso jogo favorito. Deixa aqui seu like, comente. E até a próxima. Tchau.